Rose vende frutas por R$ 5,00 a unidade. Sublinha aí. Tá bom? Sabendo que ela gasta R$ 3,00 para fabricar... É, eu li frutem, é trufas. Rose vende trufas por R$ 5,00 a unidade. Sabendo que ela gasta R$ 3,00 para fabricar cada trufa e que no último final de semana ela vendeu 136 trufas, o lucro obtido por Rose nesse final de semana foi... Opa, mais um probleminha de operações básicas. Por quê? Ele me deu o valorzinho, né? O valorzinho aqui de cinco reais. sei quanto ela gasta, consequentemente já sei o lucro e ele perde o lucro, né? Operações básicas. Técnica R diz o quê, galera? Técnica R. Técnica R diz para... Faz conta, né? Conta, calcula, beleza? Então vamos lá, ó. Quanto ela vende? Vou botar aqui o quanto ela vende. Ela vende por 5 reais. Show de bola? Agora, quanto ela gasta para fazer a trufa? Ela gasta 3 reais. Logo, qual o lucro dela? O lucro dela são 2 reais. Beleza? O lucro dela são 2 reais. Beleza? Aí, no final de semana. No final de semana? No final de semana. Quanto ela vendeu no final de semana, galera? No final de semana ela vendeu 136 trufas. E em cada trufa ela ganha dois reais Gente, quanto foi o lucro dela? O lucro dela foi 136 vezes 2, correto? 136 vezes 2, galera, quanto dá 136 vezes 2? Letra A. 272. Show de bola. Marco V da vitória. Letra A. Jailove, o método MPP. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico